Não compre presente do dia dos pais, dia é pro pai pro marido aí no dia dos pais que vocês vão dar presente sem assistir esse vídeo antes. Não comprem, assistam, só assistam esse vídeo. Roda a vinheta! <música>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 pro meu avô também compro e pro meu marido, então são quatro presentes, então, tipo, não é uma coisa que sai muito barato, né? Então, tem uma dica ótima que vocês vão arrasar no presente, eles vão amar, vai ficar todo mundo cheiroso e vocês vão gastar aí, ó, o miserê, vocês vão amar. Vocês já sabem do que eu tô falando, né? Tô falando de mercari, gente, sério. Vocês estão arrasando aí nas compras, hein? as meninas que estão comprando estão me enviando aí fotos aí do perfume, falando o feedback de vocês, e como eu sempre falo, não tem como não gostar dos perfumes da Mercari. Se você tá caindo de paraquedas, não sabe do que eu tô falando, não sabe o que é Mercari, eu tenho um vídeo onde eu explico tudo bem detalhadamente sobre a Mercari, o link tá aqui embaixo no bloco de informação é só você clicar que direciona você direto lá para vocês Qualquer dúvida que você tenha, tá certo? Nesse vídeo é mais uma indicação do que você dá de presente aí para os papais, maridos, avós e... Enfim, gente, eu vim aqui... Eu vou falar rapidinho então sobre a Mercari só para né, relembrar aí quem já tá por dentro do assunto, Tá? Mas a Mercari Perfumes é um e-commerce que eles já estão há anos aí no mercado e dentro deste e-commerce eles trabalham com várias linhas alternativas de perfume, tá? É, as mais famosas lá do site é a, a Essence, Essence Art e a que eu pego sempre que ela revi. Gente, eu não sei porquê, mas sempre eu pego dessa daí, é o que mais me atrai. Tem outras marcas lá uh, de perfume, mas eu não me recordo agora, mas eu sei que tem mais, acho que outras duas. Mas as mais famosas que eles trabalham são essas, ok? E o que são linhas de perfume alternativos? É, você pode chamar de perfumes alternativos, inspirados ou contratipos, né? Os contratipos são a forma mais, mais popular que a gente conhece. Inclusive, tem muita gente que tem preconceito quando você fala assim, ah, é contratipo, não sei, ah, é falsificado. Gente, contratipo, eu sempre falo isso nos vídeos, contratipo é uma coisa, falsificado é outra, tá? Contratipo não é perfume falsificado. Todos os perfumes... Da Mercari, eles são 100% originais, todos homologados pela Anvisa. Eles só trabalham com fragrâncias importadas. Então, gente, pode ficar tranquilo que você não tá comprando nada de falsificado, tá? Então, o que que é um contratipo? Por que que este perfume aqui, este perfume, que é o Brave Man, ele é inspirado no Invictus da Paco Rabanne? Encontrei ele no mercado por 700 reais. Este perfume aqui, se você comprar ele aí com cupom de desconto, do jeito que eu vou ensinar aí no final do vídeo, ele vai sair por R$70,00, um vidro de R$90,00. Em... Aliás, esse daqui tem 100ml, gente, desculpa. Eu tô confundindo com o que eu peguei pra mim, que eu também peguei um pra mim, que vocês vão ficar sabendo no próximo vídeo, tá? Esse daqui, ele tem 100ml. Então, vem a mesma quantidade, tá? Deixe quanto do Paco Rabanne Invictus. E a diferença de preço é essa. Um custa... 700 reais e o outro custa 70 reais, tá? Aí você vai falar, tá, Josi, Você vem falar para mim que eles vendem um perfume que custa 700 reais no mercado por 70 reais e você fala que é original. Sim, gente, é original! Quando a gente descobre algo que é bom, que o negócio é bom, a gente tem que vir aqui dividir, porque realmente o negócio é bom, tá? Gente, como é que eles conseguem um trem desses? Por quê? Porque quando você vai lá e você compra um perfume, né, o Invictus da Paco Rabanne, você não tá pagando o líquido, você tá pagando a marca, você tá pagando as propagandas estrondosas que eles fazem, você tá pagando o, o custo do vidro que eles têm, que são assinados por estilistas famosos, então, é, atores né, que eles contratam aí, que você imagina, são, são campanhas milionárias, não sei se bi, mas milionárias são, que eles fazem em cima de um perfume, é isso que você tá pagando, por isso que encarece, você tá pagando a marca. Gente, depois que eu descobri a Mercari, eu realmente percebi que realmente é, isso daqui é um comparativo de você pagar marca e conteúdo Porque o conteúdo que tem dentro Gente, é o mesmo perfume tá É igual, é idêntico A duração, tudo A minha casa, sério, está Emprecheada com esse cheiro de perfume Sério, vocês não têm noção o cheiro desse perfume Com uma espirrada no meu marido é incrível, perfume nele, eu não sei o que acontece, até desodorante nele, ele passa emprestei a casa. Vocês não têm noção do que eu tô falando. Então, por isso que eu tô falando para vocês, vocês vão pagar super barato, por quê? Porque a Mercari, ela vai lá, ela não vai gastar em propagandas aí, publicitárias gigantescas, Ela não gasta com isso. Ela não gasta é, com assinaturas de vidros, se bem que todos os vidros até hoje que eu recebi... Daqui a pouquinho eu vou mostrar o vidro e falar sobre o perfume, né? Todos os vidros que eu recebi até hoje, olha, sério, são lindos os perfumes, os vidros, tá? Não deixa nada a desejar. Então é por isso que você paga mais barato, porque você, a Mercari, eles deixam... É, como é que eu posso dizer? Do meu ponto de vista falando, tá? Eu acho que a Mercari, eles deixam o, o produto com o custo real para o consumidor final, entendeu? O que realmente é, porque você pagar, é, mesmo hoje em dia na situação que a gente tá, você pagar aí um valor de 700 reais num perfume né, convenhamos, é, você tem que estar tá e olha muito, né, não é o momento, mas enfim, se você quer gastar com isso, cada um é cada um. Mas se você pode comprar o mesmo produto por 70 reais, porque, amiga do céu, por que que você vai me pagar 700? Eu só falo uma coisa, se você tá disposta a pagar num vidro de perfume 700 reais, compra esse antes, que é 70, o que que é 70 reais pra quem vai pagar 700, concorda comigo? Compra esse antes e testa. Testa, só faça o teste, depois você me fala, tá? E eu vou falar aqui de novo, mais uma vez, eu falo isso em todos os vídeos da Mercari. Se você comprar um perfume da Mercari e você falar assim para mim... Josi, você me enganou. É propaganda enganosa esse vídeo seu. Se você falar isso pra mim, você me fala... Qual, qualquer perfume que você compra lá, eu compro de você o perfume. Eu fico com o perfume porque eu tenho certeza que eu vou amar. Tanto que, desta vez, gente... O perfume que eu peguei pra mim, eu não tenho, já senti o cheiro, tá? Eu já senti o cheiro porque a minha sogra tem, então é muito bom o perfume E eu peguei o inspirado no da minha sogra e é idêntico, idêntico Eu até queria pegar o da minha sogra, mas isso é conteúdo pro outro vídeo, para, vamos voltar aqui pra... Opa, não vou mostrar o vidro, o vidro ainda Vamos continuar falando aqui um pouquinho mais da Mercari pra mim falar do perfume Outra coisa, todos os vidros, eles vêm em caixinhas, super bem embaladinhos, eles mandam pra, para todo o Brasil, eu não sei se manda para fora, eu sei que eu tenho algumas seguidoras que são de fora, eu não, eu não sei se manda, acredito que mande, né, gente? E aí, olha, aqui no Brasil, a Anvisa, é, ela exige que todos os produtos tenham data de validade, então tem a data de validade aqui do produto na etiqueta, a validade deste daqui... Vence em novembro de 2025, contudo, gente, perfume não vence, é só aqui no Brasil que tem isso, tá? Porque é exigido, então tem que pôr, mas perfume não vence, eu vou tirar esse daqui, olha, que eu tinha deixado só pra mostrar pra vocês. É... Se você armazenar o seu produto aí da maneira correta, você vai ter produto aí... Ah... Quantos anos você tiver o perfume? Então, perfume não se deixa exposto nem à luz e nem a calor, tá? Muita gente tem mania de deixar perfume no banheiro, naquelas bandejas bonitas no banheiro. Você tá acabando com o seu perfume, ele vai oxidar. Não faça isso, eu sei que é bonito. Mas perfume você tem que guardar dentro da caixa, dentro do seu guarda-roupa, sem pegar luz, sem pegar calor, porque senão ele oxida. Se você armazenar o seu, o seu perfume corretamente, você tem perfume aí... Enquanto tiver perfume, você vai ter aí perfume, tá? Não vou falar que é pro resto da vida, porque eu mesma gasto um perfume, que né? Pelo amor, mas enfim. Mercari, a Mercari, ela tá presente aí em vários sites grandes. Vocês podem... Tem uma menina, uma seguidora minha, que até falou assim pra mim, Ai, Josi, eu achei a Mercari, não foi no Mercado Livre que ela falou? Ai, me deixa aqui embaixo, se você estiver assistindo esse vídeo. Eu esqueci a loja que ela falou que ela achou os perfumes da Mercari. Foi na Rachuelo? Acho que foi na Rachuelo. Ela falou assim, eu vou comprar lá. Qual a diferença de eu comprar lá e comprar no site deles? A diferença é que se você comprar com este link aqui que eu tô deixando aqui na tela e aqui embaixo no bloco de informação, mais esse cupom de desconto para eu vou me mais em conta, tá? Ele tem, ó, se você comprar, eles têm uma promoção lá no site que se você comprar dois vidros de perfume... Qualquer vidro lá, você pode escolher um feminino, um masculino, dois femininos, dois masculinos, qualquer... Você monta o kit lá que você quer, dois vidros, tá? De 100ml cada um, ele sai por R$149,90. Eu tenho um cupom de desconto que tá passando aqui na tela. Se você usar o cupom de desconto, vai sair em 70 reais, tá? O perfume. Vale a pena ou não vale, gente? É muito barato. É muito barato. Então, agora vamos falar do perfume... Valores que eu sei que vocês gostam, né? Se bem que eu já falei de valor, né, gente? Mas está aqui o vidro Olhos de Vidro. Então, este perfume aqui, ele chama Brave Men. Ele é da La Rive, como eu já disse, ele tem 100ml e ele é, ele é masculino. Ele é inspirado no Invictus da Paco Rabanne, tá? Ele é considerado um perfume aquático, tá? Ele é fresco, é um perfume fresco. É ideal para ambientes quentes assim, sabe? Porque ele dá aquela sensação de frescor de banho tomado. E por incrível que pareça, o que eu peguei em feminino é o mesmo, é o mesmo desse. E geralmente eu pego perfumes mais intensos assim, né? E o que eu peguei dessa vez não, tá? Bom, como vocês podem ver, olha, meu marido já usou, porque eu pedi pra ele usar pra testar. Ele usou bem até, porque eu não sei eu o marido de vocês pra perfume. Meu marido faz assim, ó. Aí ele por uma vez, faz assim, faz assim. Eu falei: meu Deus, céu, usa pra testar, pra ver quanto, quanto, que, quanto tempo dura no corpo, porque eu queria fazer o teste nele. E, gente, eu fiquei chocada. Dura? Eu falei pra ele, nem vocês, só que dura 24 horas. Ele falou assim. Sem mentira, gente, ele falou assim... Ele não gosta de aparecer, gente, eu não gosto de aparecer. Pedi pra ele vir aqui, eu, eu vou ver se eu consigo levar a câmera onde ele tá, porque ele tá home office, né? Pra ver se ele fala alguma coisinha, mas ele não gosta de aparecer, ele não gosta, gente. Ele falou, eu falo, mas não apareço. É, então, ele não gosta de aparecer. Mas ele falou assim que isso daqui pra ele compensa demais, porque o negócio dura no corpo dele 24 horas. Sem mentira. Sem mentira. Ele levantou de manhã, tomou o banho dele. Eu pedi pra ele não passar o desodorante, porque o desodorante dele tem cheiro. Então, como a gente queria saber quanto tempo ia durar o perfume, eu falei, passa só o perfume. Então, ele passou. Aí, truque, ensinei ele a passar nas regiões quentes, tá? Ensinei, então, eu falei pra ele, passa nessas regiões. Aqui, aqui, atrás da orelha e atrás do joelho. Ele, atrás do joelho eu vou passar o perfume? Passa, só passa. Ele passava por mim porque ele tá home office, o dia todo cheirando perfume. Eu falei, você tá de palhaçada com a minha cara. Você tá de palhaçada. Eu não sei falar pra vocês, porque assim, passou de seis horas, eu parei de contar. Ele tava cheirando perfume. Só a noite que ele foi tomar banho pra dormir, aí ele passou de novo, né, pra dormir. Então, eu falei, não tem nem como eu saber. Mas, gente, ele ficou o dia inteiro. Não sei se o homem homem tem pelo no corpo fixa mais, eu não sei o que que é, gente, eu não sei, eu só sei que eu fiquei chocada com a duração desse perfume na pele dele, durou o dia todo, tá? Então passou de seis horas, passou de seis horas eu parei de contar, e ele estava cheirando, ele passava por mim, tipo, eu tô na cozinha, ele passa aquele cheiro, eu tava no quarto, ele passa aquele cheiro. Então, é muito bom o cheiro. Só que não é um cheiro forte. É aquele cheiro que parece que ele acabou de tomar banho, sabe? Assim, é muito bom, gente. É muito bom esse perfume. Então, se você quiser um perfume, assim, você tem medo de errar, Pode pegar esse daqui. Esse daqui não é... O meu marido é muito chato pra perfume, tá? Ele é muito chato pra perfume. Então, pode pegar esse. Eu tenho certeza que você... Ó, oh, tanto que o outro que eu peguei também... Ele falou que de todos que eu escolhi até hoje, esse daqui é o melhor. Ele gostou mais desse daqui... Por ser um perfume mais leve, mais fresco, tá? E eu já prefiro perfumes mais fortes. Mas, enfim, gosto é gosto, não se discute. Então, se você quer dar um presente aí barato, já aproveita e já compra um kit lá. Da, ó, se você fizer kit, vamos supor, você vai dar pro seu pai, pro seu sogro, compra dois. Você vai sair R$149,90, mais o cupom de desconto é o valor que você vai pagar em cada vidro deste, tá? Mas, gente tem que comprar usando esse link que tá passando aí na tela. Vocês não vão conseguir clicar. Então, é, clica aqui na setinha que tem aqui embaixo, que você clicando nesse link já manda você dire direto pro lugar certo pra você comprar com o desconto, pra aceitar o desconto, beleza? Bom, então é isso, gente. Não tem mais o que eu falar desse perfume, olha. Só que ele é muito bom, eu gostei bastante do cheiro. Eu gosto de perfume masculino pra usar em mim também. Então, tipo, com certeza é um perfume que eu usaria em mim. É que eu não vou usar porque ele vai chiar, né? Ele vai ser deu pra mim e você usa, né? Então, eu não vou usar porque ele vai chiar. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. O próximo vídeo que vai pro canal da Mercari já tá até aqui. Que eu já vou aproveitar que eu e já vou gravar ele. É do que eu escolhi pra mim, que eu também peguei pra mim. Porque, né, eu mereço E esse daqui eu não posso nem mostrar para minha sogra Porque se eu mostrar para minha sogra, eu perco perfume É... Inspirado no J'adore Então, da Christian Dior Gente Vai resenha dele também pro canal, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comprem usando o link aqui embaixo para vocês conseguirem o desconto. E me falem aí depois das suas compras aí o que vocês acharam dos perfumes da Mercari. Eu tenho certeza que vocês vão amar, gente. Eu tenho certeza porque eu já virei cliente. Ah, outra coisa, gente, que é legal ressal ressaltar aqui pra vocês. Se você quiser comprar para revender, tem um lá no site deles mesmo, tem um lugar que é de atacado, vende de atacado, então vale super a pena, tá? Sei lá, se, tem, se você trabalha em salão, ou se você já é revendedora de algum produto, de alguma linha, né, você pode pôr junto pra vender, que eu tenho certeza que você consegue ganhar um bom dinheiro, tá? Porque eu acho que vão acabar preferindo esses do que outras marcas que a gente já conhece por aí, que também fazem a mesma coisa, tá, gente? É, eu até não falei aqui mas que nem a Natura, o Boticário, a Eudora, todas elas trabalham com inspirações olfativas, tá? Então, aproveitem, façam as suas comprinhas já pro Dia dos Pais, já vou postar já para vocês poderem ter dicas aí de presente pro Dia dos Pais.